E muita gente querendo saber como faz se já pagou a taxa de lixo, né? o valor cobrado da taxa de lixo. Esse é o nosso assunto agora da nossa entrevista do dia com o presidente da Câmara, doutor Cassiano Maia, que já está aqui nos nossos estúdios, a quem eu cumprimento e agradeço por ter aceito o nosso convite, doutor, para estar aqui nesta manhã para falar de um assunto tão importante tão polêmico. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Sempre é um prazer estar aqui. Falando com todo o seu público, né? E realmente a gente está aqui, realmente, para tentar esclarecer e tranquilizar a população sobre toda essa questão, né? Dessa coleta e dessa cobrança da taxa de lixo. Bom, doutor, ontem nós mostramos aqui uma reportagem né, que foi um dos principais assuntos debatidos na sessão da Câmara desta terça-feira. Os vereadores da base do prefeito Ângelo Guerreiro reclamando sobre esses valores, uma vez que tem recebido muitas cobranças. A população, os nossos ouvintes também, toda a população praticamente é reclamando, questionando sobre os valores que têm sido cobrados. E ontem vocês tiveram uma reunião para se discutir essa questão da taxa do lixo e ficou decidido que a taxa fica suspensa por um período? Exatamente, Ana. É, esse foi o primeiro mês da implantação da taxa de lixo. Uma taxa de lixo que, que foi regulamentada inicialmente por uma lei federal e por um decreto municipal, regulamentando o formato de cobrança. Então, é fundamental a população saber que essa lei federal é que exige né, do município a, a estar cobrando quem produz o seu lixo. E você tem várias metodologias de entendimento para você tentar entender quanto cada pessoa produz de lixo. E, e nesse contexto, vários estudos foram feitos e hoje o que se tem de mais moderno e atual é que o, o quanto a pessoa gasta de consumo de água é o que mais se aproxima do quanto a pessoa produz de lixo. Então, através dessas metodologias, Três Lagos, de forma bastante atualizada, faz a, a, a cobrança da taxa de lixo de acordo com essa metodologia, com essa fórmula matemática. E iniciou-se nesse primeiro mês. Conforme foi se saindo todos os resultados e todas as cobranças, nós na Câmara Municipal, como todos sabem, somos ali um termômetro da população. E aqui eu quero agradecer tanto à população quanto todos os nossos vereadores, nossos colegas vereadores, porque realmente a gente vem fazendo um trabalho de aproximação da população, de tentar entender os anseios, para poder levar de forma rápida e ter o resultado eficiente em relação à gestão do nosso prefeito, Angelo Guerreiro. E, sendo assim, também nós temos a contrapartida do nosso gestor, Ângelo Guerreiro, que realmente é sensível às nossas demandas e nos atendeu. Nesse formato, o que, que ele... Fez. Foram várias reuniões com os técnicos da prefeitura para a gente poder ter o entendimento. E a gente não, não pode só manter isso no contexto político. A gente realmente tem que manter também um, um contexto técnico, pois a taxa de cobrança da, da coleta do lixo ela não vai se extinguir, ela se permanece. né O que tem que ser feito é todo um estudo para melhor avaliação, melhor revisão e manter a melhor implantação dessa cobrança. Pois bem, ontem levantamos tabelas e hoje você é, tem tabelas e resultados que quase 85% da população tem um custo de R$ 15 a R$ 25 reais da cobrança da taxa do lixo. E isso pode até ter pessoas que estão tá pagando R$ 25 reais que deveria pagar R$ 15. Para isso vai ser feito a revisão. Mas sem dúvida, essa suspensão por um período de 90 dias que nós solicitamos ao nosso gestor Ângelo Guerreiro é principalmente por custos acima de R$ 25,00 para ser feita uma revisão para as pessoas que é, possam estar não aceitando esses valores procurar a Prefeitura. Vai ter é, guichês específicos na tributação para atendê-los para que a gente realmente possa é, entender esse consumo e fazer o da melhor maneira possível. As regras estão todas expostas Precisa ser mais entendido E mais é, espalhado Por toda a população Todo esse entendimento é, Tem vários questionamentos Ah, Mas eu não morei ano passado na casa E agora na, na casa do ano passado Morava 10 pessoas Gastava-se mais água Não, a lei tem resultados para isso Então vamos fazer a média dos três meses Últimos que você está morando Então tudo tem como ser explicado Tem como ser ajustado e eu acho assim, que um gestor, é uma das principais características que ele tem que ter, além da dedicação e responsabilidade que o nosso prefeito tem, realmente é a humildade de aguardar e esperar colocar esse prazo para realmente implantar a melhor taxa possível para todos os municípios de Três Lagoas. Então, quer dizer que a taxa de lixo ela fica suspensa por 90 dias, suspensa provisoriamente. Ela não será cancelada, então? Exatamente. A taxa de lixo é uma lei federal, os municípios têm que se adequarem à sua cobrança, cada município vai ter a sua metodologia, seus gestores vão ter que é, se adequar ao melhor jeito de cobrar, ao, me ao menor impacto para os seus munícipes, mas realmente, como a taxa de água, como a taxa de luz, a taxa de coleta de resíduos sólidos é uma realidade e nós vamos ter que se adequar a ela. Então, como foi o primeiro mês o primeiro mês teve algumas situações que não foram a contento, nós, nós precisamos fazer essa suspensão. O prefeito Ângelo Guerreiro foi, é, na, ao meu ver, perfeito nesse entendimento. Faz a suspensão, dá o tempo da população, todo mundo que tem as suas dúvidas, ir à prefeitura, procurar, resolver as suas dúvidas, para que depois, nos próximos 90 dias, seja regulamentado. O que é importante é a gente, através da imprensa, através de todos os canais, ir ajudando a população. A população precisa ter os conhecimentos. Por exemplo, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele fez uma isenção das pessoas com gasto mínimo e com pessoas que têm... A, não gasto mínimo, mas pessoas que têm realmente pouca condição é, financeira para custear. Então, para essas pessoas, precisam elas procurarem a prefeitura na mesma maneira que essas pessoas procuram a prefeitura para procurar a isenção do IPTU, elas têm que ir à prefeitura para buscar a isenção da taxa de lixo. Se elas se enquadrarem aos grupos, elas vão ser isentas. né? Então, realmente, o prefeito teve essa preocupação com as pessoas de menor renda salarial. Certo. Doutor, quando o senhor coloca que é uma lei federal, né, que os municípios são obrigados a implantarem a taxa de lixo, realmente, a legislação... Fala isso, mas não necessariamente os municípios, o, a população, ela pode pagar, né? Porque fala também na lei que se o município tiver condições financeiras de arcar com o serviço, o próprio município arca, né? Não precisa ser, cobrar essa, essa taxa. Cria-se a taxa, mas não necessariamente a população que tem que pagar. O senhor não entende que o município, a prefeitura, não tem condições financeiras de arcar sem, com esse serviço sem ter que cobrar essa taxa da população? É que daí você entra num processo que daqui a pouco o município vai ter que pagar a taxa de água, a taxa de luz, né? E realmente a, a ferramenta Mas dessa a lei federal... Mas a população já não paga o IPTU para ter esses serviços, doutor? Não, o serviço do coletivo, né? E não o serviço individual. E realmente assim, a, a taxa, a, a lei federal, ela levou para, para os municípios essa ferramenta, onde você tem municípios que não tem condição de ter uma receita maior que suas despesas, você tem municípios no Brasil hoje que têm as mesmas condições, o que ganha se gasta, e tem municípios que têm um superávit, que ainda tem uma receita maior do que suas despesas. Esses municípios podem estar fazendo um subsídio, né? podem estar até custeando. Agora, você tem que ter o um entendimento que esse valor que vai ser repassado vai diminuir dos investimentos em obras públicas. Hoje, se a gente for fazer um levantamento do, do nosso município, a quantidade de obras que a gente está tendo, é, obras como Jari Mercante, que passou, é, des, tá, está passando desapercebido em frente a essas cobranças da taxa de lixo. Porque o cidadão não aguenta mais, doutor, pagar tantos impostos, não é? Exatamente. Só que através dos estudos, 85% da população traslagoense teve um custo entre 15 e 25 reais então, esse não é um custo exorbitante para a taxa. Mas essa uma é uma taxa, taxa fixa porque veio na conta de água de algumas pessoas, por exemplo, 30, 40, outras pessoas 50, 20, que seja. Todo mês ela vai ter que pagar pelo parece que são oito meses, nove meses, não é isso? Não é uma taxa fixa, né? Essa taxa é feita através de uma média aritmética dos últimos 12 meses. Então, você faz uma média dos últimos 12 meses do consumo de água e através disso você obtém um valor. É dividido entre. 12 meses e pago mensalmente. No caso agora, foi pago em nove meses porque começou no mês de abril. Então, quando o senhor coloca, ah, as pessoas estão pagando 20 reais, mas não é uma taxa única de 20 reais todo mês, durante oito meses, nove meses, ela vai ter que pagar 20 reais, né? Vim, vim, 20 em reais alguns por casos, mês. Né, então? 20 reais por mês. Pois é. Isso. O senhor não acha que isso é, para algumas pessoas não faz falta? 20, 30, 40, 50 reais? Para as pessoas que fazem falta, o prefeito Ângelo Guerreiro, é, deu a isenção. Mas não são todas as pessoas que têm direito à isenção, né? Principalmente as que vão lá, elas vão provar que elas realmente não podem pagar e elas vão ter a isenção. Agora, as pessoas que podem pagar e que são produtoras de resíduos, você não acha que elas também têm que pagar? Então, é, é, esse é o, é o contexto. Se a gente usar uma lógica, um entendimento de bom senso... Ter o respeito também com as contas públicas, ter o respeito com uma gestão e ter o respeito com a população, a gente vai conseguir ter um entendimento que as pessoas que realmente não podem pagar entre 15 e 20 reais, realmente elas vão ser isentas. É só elas procurarem a prefeitura, lá tem o cadastro, vão se cadastrar, então essas pessoas estão protegidas pela gestão. As pessoas que se enquadrarem nesses valores é um custo pequeno onde você está contribuindo e você está fazendo a sua parte. E você, inclusive, pode também é, ter artifícios e maneiras de diminuir a sua produção de resíduos sólidos. E os grandes produtores de resíduos sólidos vão ser enquadrados e vão realmente ter os seus custos para estar tá custeando toda, todo esse gasto que a prefeitura tem. Com isso, a prefeitura vai ter um valor que vai sobrar, hoje aí você veja que está em torno né de 12, 13 milhões de reais, onde a prefeitura pode fazer mais investimentos, que aí vão se refletir tanto na drenagem, nas macro-drenagens, pavimentação, iluminação pública, e a nossa cidade, com isso, vai se desenvolvendo e vai sendo mais sustentável e vai se repercutir numa uma cidade com maior PIB, com maior desenvolvimento e qualidade de vida a todos. Bom, a gente ouviu inclusive na Câmara, né, os vereadores, inclusive da base do prefeito questionando essa situação diante aí de muita gente estar reclamando, muitas pessoas não concordando com essa taxa, mais uma taxa para se pagar e as pessoas falam isso pode respingar inclusive negativamente na administração do prefeito que tem feito uma boa gestão, tem feito uma boa administração, tem se investido muito em obras... Enfim, o senhor não entende que isso também isso pode respingar negativamente na administração, inclusive na, nos vereadores de, que abo, apoiam a, a gestão do prefeito? Eu, eu, eu tenho uma formação também administrativa, também sou empresário, e eu acredito que o sucesso de uma empresa, o sucesso de uma gestão de uma cidade, o, suster, o sucesso de qualquer coisa que você venha administrar, por exemplo, hoje eu sou gestor ali da Câmara Municipal, você, não tem, você, às vezes, tem que tomar medidas que não são também é, medidas agradáveis. Você tem que estar sempre preocupado. Quando você vai tomar uma medida que possa não ser tão popular como uma medida onde você vai é, implantar uma taxa de cobrança, você tem que ter o cuidado e a preocupação com as pessoas que têm maiores dificuldades, com as pessoas de maior baixa renda. Você tem que ter esse olhar. Agora, você fechar os olhos e não fazer o remedinho amargo, que realmente, às vezes, um gestor, um administrador precisa ter, você vai perder a condição de administrador e daí você não vai ser mais um administrador, você vai ser apenas um pagador de conta e talvez o teu município não vai conseguir se desenvolver. Certo. E muita gente perguntando como que faz, doutor, se já pagou a sua taxa, né? Muita gente querendo saber, eu já paguei minha taxa ontem, já paguei, e aí como que fica com essa suspensão? Quem pagou a taxa fez muito bem, não está devendo. Quem não pagou, está devendo. O que, que vai acontecer? Nesses três meses, onde foi suspenso, nesses 90 dias, vai ser feita uma revisão. Às vezes, quem pagou, acha que pagou um valor a mais. Essa pessoa vai procurar a prefeitura, vai fazer todo o seu entendimento de valores. Se realmente é a menos, a prefeitura, daí, vai devolver essa diferença. Se não, se a pessoa entendeu, não, realmente é isso, ela vai continuar pagando. Se a pessoa... Ah, eu sou isento, paguei com tanta dificuldade, mas eu me, me, eu me enquadro na isenção. Ela vai ser isentada e vai ser devolvido o valor. Então, nesses três meses, vai ser feito um estudo de todas as reclamações, de todos os entendimentos, e quem pagou, pagou a mais, vai ter o seu dinheiro devolvido pela prefeitura, quem, quem pagou e entendeu que agora está tudo bem, vai continuar o pagamento, né? quem não pagou, vai ter que depois procurar a prefeitura e regularizar a sua, o seu débito. Doutor, quando vocês aprovaram esse projeto na Câmara, né? ontem eu até conversei com alguns vereadores e eles falavam justamente isso. Ah, foi uma obrigação por conta da lei federal, o promotor falou que tinha que aprovar, só que muitos não sabiam dos valores. Né? Eles falavam, ah, eu não achava que fosse ser esse valor, a gente achou que fosse ser uma taxa. Não foi explicado isso? Vocês não sabiam o que vocês estavam aprovando? Não, foi explicado. Inclusive, toda a equipe técnica da consultoria da prefeitura fez uma, uma reunião com todos nós vereadores. E, realmente, o que aconteceu é que o que eles falaram e o que eles nos apresentaram foi o resultado que a gente obteve no primeiro mês. Então, hoje, nós temos nas tabelas de R$ 15 a R$ 25, reais, 84%, quase 85% da população pagou de cobrança de taxa de resíduos sólidos, de coleta de resíduos sólidos. Porém, existe esses 15% que aí também, além de ser pessoas que estão pagando a mais, mas que também teriam que pagar mais, existe talvez algumas falhas de pessoas que teriam que estar pagando a menos. E são essas pequenas falhas, essas pequenas desavenças de entendimento, de valor, que realmente precisam ser analisadas. Então, a metodologia que a gestão preferiu fazer... É suspender por 90 dias, fazer a reanálise para fazer o um melhor enquadramento em entendimento. Você que poderia ser uma taxa? Algumas pessoas até falam, tudo bem, eu não, não sou contra pagar, mas se fosse uma taxa, ele é simbólica, enfim, como se paga da iluminação, é, não seria possível isso? Porque tem muita diferença. Muita gente questiona, ah, por que fulano está pagando tanto, é, não produz tanto lixo, por que, que eu estou pagando a taxa, de, o valor da taxa de lixo veio maior do que, inclusive, o valor que se gasta com o consumo de água? Para tudo isso, esses 90 dias vai fazer um melhor estudo, uma melhor análise. é Esse é o entendimento que a gestão tem. Então, a população que, que se sentiu que precisa ser a sua conta reanalisada, reavaliada, ela vai lá na prefeitura, vai apresentar, vai apresentar os seus últimos 12 meses, vamos ver, ver o consumo de água, ah, eu não morava aqui, ah, então tudo bem, vamos fazer no outro formato. Então, isso aí vai ser tudo reavaliado. Mas eu acredito assim que as pessoas que realmente não podem, tem a isenção para elas. 85% da população esse mês, do primeiro mês de plantação, pagou entre R$ 15 e R$ reais. Nós estamos aqui para regularizar o máximo possível. A, a, a gente quer o máximo possível de pessoas entendidas e tranquilizadas com essa cobrança. E é esse o conceito. Nós não estamos querendo de nenhuma maneira, e a gestão do prefeito também, de uma maneira de fazer nenhum tipo de cobrança irregular ou a mais à população que todos estejam contentos e entendidos com o seu valor. Certo, só quero deixar registrada aqui a audiência dos nossos ouvintes, né, para a gente sentir o que, que a população é, está achando a respeito, enfim, dessa questão da cobrança. Até uma Brum, diz, Ana, pensa numa burocracia para retirar o valor da taxa de lixo da conta de água. Estou há duas semanas indo e voltando. Ah... A Maria de Fátima, ela diz, e o IPTU já é um gasto grande, não aguentamos mais. No meu veio mais de 30 reais, não estamos conseguindo mais viver. Tudo se cobra é, que, o que é devido, né, a Leonora Marques. Daí sou obrigada a pagar porque já está incluído no talão de água. Como vou ter o estorno deste valor? A Thelma Brum pergunta, e o respeito pelas contas públicas, doutor? É ok, né? E o respeito pela população onde fica? A Margarete Lopes, ela diz, olha, doutor Cassiano, nós temos muito respeito pelas leis e vocês deveriam lutar pela população que não tem condições. Não é só falar na prefeitura, né? Quando é época de políticas, vocês vêm em casa e tem muita gente que paga aluguel. É... A Sônia Magna também, ela diz, 20 reais ontem, a minha taxa de lixo veio R$ reais e vão me fazer falta, né? Não concordo, enfim, com essa cobrança da taxa de lixo. A professora Gedalva Tenório, ela diz, olha, presidente, ao invés de lutar, né? É, é preciso, inclusive, saber realmente ah, como se arrecadar. Mesmo eu sendo leiga no assunto, é visível como a cidade cresceu em números de habitantes, habitação, empresas. O Celso do Paranapungá, parabenizando o doutor Cassiano pelo trabalho, a... Ah, enfim, a Aline não é fixa essa porcentagem, né? Enfim, gente, olha, são muitas as reclamações, questionamentos aqui que a gente está recebendo através do Facebook do JP News, através no, do nosso WhatsApp, a Viviane Tabone. Não deveríamos ter que ir, é, coloque uma taxa de preço único, né? A Vanessa Guiardes, que a dela veio R$ reais Olha, então, assim, são muitas reclamações, doutor. É o que o senhor falou. Apesar de toda essa reclamação, de toda essa repercussão negativa, é, a taxa de lixo ela deve ser mantida, então. Vai, o que vai ser feito é uma análise, uma revisão. É, sem dúvida. São muitos questionamentos. Só que esses questionamentos, por exemplo, teve uma, uma, uma contribuinte que reclamou da burocracia. Então, nessa burocracia de, de, de, de separar a conta de, de, da coleta de lixo da conta de água nós estamos providenciando, uhum. nós vamos encaminhar todo um sistema para conta, para a pessoa poder separar, para a pessoa poder ter o seu talão específico da, da taxa de coleta. A pessoa que aí falou assim, não, a minha veio R$ 30, reais. Uhum. nós estamos suspendendo para que ela possa ir à prefeitura, fazer os seus questionamentos, seus entendimentos, mostrar qual é a situação dela, para que seja reavaliado. Então, você veja, são pessoas que realmente... Estão com dúvidas, estão com questionamentos, é, a prefeitura precisava fazer alguma coisa para ajudar uhum. e o, acho que o, o mais importante a prefeitura fez. Suspendeu por 90 dias, vai aguardar toda essa população que tem esses questionamentos, que tem esses apontamentos e para fazer da melhor maneira possível e estar resolvendo e deixando a contento a aplicação da taxa de lixo entre os vagos. A Maria Auxiliadora ela diz a arrecadação da nossa cidade é milionária, realmente um absurdo, né imagina quem paga aluguel. A outra moradora dizendo que a dela veio R$ 38, reais. a Vanessa Guiara ainda, nós temos que ir na prefeitura né, para solicitar essa revisão, é... não, ela disse que não foi ela que escolheu isso, enfim... A gente falou que são tantos recados, até, uma, olha, farmácia, medicamentos especiais, falta de remédio, é, o Elcio Paixão também reclamando sobre essa taxa de lixo, a Gláucia Puzielo, né, Gláucia Jarucci, que foi presidente da Associação Comercial, ela diz por que que terreno tem que pagar taxa de água? É o que as pessoas estão questionando, né, é, a Selma Carneiro, como que é feito esse cálculo, né, por pessoas residentes em casa, por bairro, é muita gente colocando que está pagando de casa que estava vazia, de casa que não estava alugada. Então, assim, são tantos questionamentos. Se eu for ler aqui, né, a gente vai ficar o programa inteiro falando sobre essa questão. É... Inclusive, um morador mandou aqui que a Justiça mandou a Prefeitura, uma Prefeitura de Mato Grosso do Sul, no caso da capital, isso foi em 2017, tirar essa cobrança da taxa de lixo da conta de água. Então, assim... A gente não vê uma pessoa concordando, né, doutor, com essa questão da taxa de lixo. Acho que são raras as pessoas que concordam em ter que pagar mais esse imposto. Mas é o que o senhor falou. O gestor tem que saber lidar com toda essa situação, né? Enfim, e vocês estão aí representando o povo, representando a população, uma situação bastante delicada, né? Não, realmente, eu como presidente da Câmara, presidente ali dos vereadores, junto com os vereadores, a nossa missão, além de estar ali fiscalizando legislando, a nossa missão é estar ali cuidando da população. Então, houve toda essa... essa inúmeros questionamentos sobre essa taxa, a gente precisava fazer alguma coisa, e realmente o nosso prefeito, é, eu acho que ele fez a melhor conduta possível em paralisar por 90 dias, fazer um novo entendimento de tudo isso. Eu tenho certeza que pessoas que hoje tiveram problemas com essa cobrança nesse primeiro mês a maioria delas vão resolver, vão fazer os seus entendimentos e a nossa cidade vai continuar crescendo, evoluindo e cada vez dando melhores condições a todos. Tá aí, né, gente? Então a taxa de lixo fica suspensa por 90 dias. Ontem o prefeito se reuniu com os vereadores, com o técnico. A gente sabe que o prefeito não deve estar muito satisfeito com toda essa situação, que a gente entende também que não é de agrado de ninguém, né? Estar implantando mais uma taxa. O fato é que a situação tem gerado aí Muitos questionamentos, muitas polêmicas e durante 90 dias, então, a... vocês devem apresentar uma resposta para a população, para a sociedade. Agora é aguardar todos os trâmites, viu, gente? O Departamento de Tributação que fica responsável, doutor, por essa situação, quem tiver... É a Secretaria de Finanças, juntamente com o Departamento de Tributação, a Secretaria do Meio Ambiente, eles, juntos com a consultoria técnica que foi contratada para fazer todos esses cálculos, né? Hoje, pela manhã, inclusive, e à tarde, tem reuniões já com a equipe técnica que veio de Campo Grande para já estar tá iniciando todo esse processo de revisão. E eu tenho certeza que é o objetivo de todos, do prefeito Ângelo Guerreiro, da equipe técnica, de todos os, os envolvidos no contexto, é realmente de fazer o melhor possível pela população. E Três Lagoas, como em tudo, na, na crise da pandemia, em outras situações, Três Lagoas sair dessa intervenção de realmente ter que fazer uma aplicabilidade de uma lei federal para a coleta de resíduos, a gente fazer da melhor maneira possível, aonde não tenha um grande impacto social para os municípios mas também que o município consiga ter aí uma representação financeira para continuar investindo no nosso município. Tá certo, Doutora A gente quer agradecer pela tua presença, né? Por estar esclarecendo aí as dúvidas dos nossos ouvintes e trazendo essa informação que é importante, né? Pelo menos no período aí de 90 dias, a população não vai precisar pagar a sua taxa e vamos aguardar o desenrolar de toda essa situação. Obrigada pela presença. Obrigado a você. Eu que agradeço o espaço. Acho importante isso e a gente precisa aí é, cada vez mais disseminar informação e conhecimento à população e aqui eu faço apelo à população para que de forma assim, tranquila, educada, procure a prefeitura para que a gente consiga realmente acalentar e resolver todos esses problemas. O papel do vereador é esse e o nosso gabinete continua à disposição para que a gente realmente consiga resolver essa situação.